Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Vamos falar nesse vídeo de uma ferramenta bastante essencial na marcenaria para carpinteiros e para quem trabalha com madeira em geral. Trata-se da serra circular manual. É, esse modelo em específico é Makita 5007MG. A gente vai falar um pouco dessa máquina, por que a gente... Escolheu essa máquina, né? É, a gente tem uma outra máquina aqui. O porquê que a gente optou por estar tá adquirindo essa máquina? É, e vamos falar também um pouco das suas concorrentes, né? Das concorrentes top de linha. É, e também demonstrar todas as características da máquina, o que fez a gente é, fazer a opção por ela. Tranquilo? Bom, então aqui pessoal, a máquina já está fora da caixa, como eu mostrei antes, a embalagem está aqui, o que vem na embalagem é né? manual, né? como toda ferramenta traz, esse guia paralelo aqui não serve para muita coisa, toda serra traz esse guia, quase todas, né a gente tem uma da Dewalt que não veio, que parece que tem que adquirir separadamente, mas isso é muito ruim, isso é impreciso e aqui a gente nunca usou isso praticamente. Beleza, pessoal? Primeiro, antes de a gente falar da, dos diferenciais dessa máquina, é, gostaria de falar é, da principal concorrente dela, né que a gente tem uma aqui na mercenaria, que é a DW575, é, né, é, da DeWalt. É uma serra concorrente, sim, direta dela, em potência, né, e, mas que por uma... Por questão da base, a gente optou por estar adquirindo essa máquina aqui. A Maquita também tem a versão dessa máquina aqui mais simples, né? Que é a 5007N. E o principal diferencial está na base, né? Que não é nesse material aqui, que eu vou falar daqui a pouco. Dessa base e do diferencial que... Principalmente do diferencial da base que fez a gente adquirir essa máquina. É, e também não tem a luz né, de LED de iluminação do trabalho Nem a Makita, né, a N, versão N E também a DeWalt também não tem essa luz é, de trabalho que luz de LED Tranquilo pessoal? Então é, no decorrer do vídeo aí, vou estar tá demonstrando é, Todos os diferenciais dela e todas as funções dela Tem uma função muito interessante aqui né, Que é a regular de ângulo que eu vou estar demonstrando para vocês, que também faz uma é um diferencial da marca, além dos manípulos, né, serem mais emborrachados, é, no cabo também tem uma quantidade maior de borracha, mais confortável trabalhar. Beleza? Bom, então vamos falar aqui é, dos diferenciais dessa máquina, né? Começando aqui pelo belo acabamento, né? Placa de identificação. 185 milímetros. Essa máquina é uma máquina 220 volts, né? 1.800 watts de potência, 5.800 rotação por minuto. É. Então a placa de identificação. Vocês podem ver o cabo dessa máquina. É muito caprichado, bem emborrachado. Dá uma pegada bem bem bacana para trabalhar. É. Essa segunda pega aqui também é emborrachada, certo, pessoal? Ela não tem a trava de gatilho, tá? Não tem nessa máquina, eu também não vejo necessidade de uma trava de gatilho. É, tem um, um belo acabamento aqui no motor, né? É, imita um... Eu acho que não é metal, tá, pessoal? Eu não tenho certeza, também, porque eu nunca desmontei, né? E a gente, uma máquina nova, não vai desmontar. Não sei ao certo se é metal ou se é um plástico cromado, mas é bem bonito isso daqui. Bem bacana, traz aqui a chave, né? Que no próprio cabo fica presa aqui. O Allen, né? Chave Allen para retirada do disco, né? É, a maioria das serras também traz a, ou a chave Allen ou uma chave é, normal estriada, né? Manípulo. A travagem do disco, né? Não é todas. Eu já possuí uma serra mais antiga, não tinha. Tinha que travar com a chave desse lado aqui. A escala de profundidade, né? Aqui, ó. Escala de profundidade. Depois eu vou estar abrindo ela e mostrando. Muito bem acabada, tanto a escala quanto essa aba de, de metal aqui, né? É cromada, muito bacana. Manípulo, né? Para manusear a proteção do disco. Caso você precise fazer um, um corte, um mergulho no corte, você está puxando aqui, né? É, desse lado, manípulo de regulagem do ângulo da base, né? Depois eu vou estar tá demonstrando um negócio bacana, muito bacana disso daqui. É, uma escala aqui, né? Que tem para tamanho de corte, né? largura de corte. Ela tem esses dois chanfros aqui, né? Bem indicado, bem transparente, que... O, risco, o, o disco vai cortar nessa posição aqui, no 90 graus ou 0 graus, né? E ele vai cortar nesse alinhamento aqui, no 45 graus. Muito bacana isso daí. Aqui tem o outro manipulo de prender aquela... Prender irregular aquela guia paralela, né? Depois a gente pode estar tá demonstrando aí também. É, desse outro lado aqui, o manipulo, é de ajuste de altura, ele é desse lado aqui, eu gostei bastante e tem uma pequena desvantagem aqui que eu vou estar tá falando mais no final do vídeo, mas para mim não, não chega a atrapalhar, mas para algumas pessoas vai levar um tempo a acostumar com essa base, bom então é, aqui a gente falando de base, né, porque é 5007MG, é, pessoal esse sobrenome é por, justamente, né? Esse nome é justamente por causa da base, base de magnésio. Por isso tem o MG na descrição final. É uma base mais robusta na minha opinião. É, deixa a serra um pouco mais leve do que a sua irmã 5007N e também a Dewalt que a gente tem um aqui. A Dewalt é um pouco mais pesado. É uma base, ela não é chapa. Tá ah, pessoal? É uma base fundida. Vou estar tá abrindo ela aqui. Vocês estarem vendo. Olha só. Ela é uma base que aparentemente é fundida, né? No magnésio. Vocês podem ver toda reforçada. Muito provavelmente é uma serra mais estável, mais estável no, no momento do corte do que as suas concorrentes. Devido a essa base, ela não tem nenhum tipo de. Variação, né? como eu falei antes, vocês podem ver essa barra aqui, de do guia aqui de ajuste de altura cromado, muito bem acabado, né? assim como a traseira da serra, né? como eu falei antes. Então, aqui, você trabalha na regulagem, no manípulo de regulagem aqui, você confere a escala né? de profundidade nessa numeração aqui. Tá, destravou pode conferir por aí ok todos os manipulos dessa dessa máquina não tem manipulo de enroscar é tudo manipulo de aperto rápido ó, soltou fechou tragou. todos eles são assim inclusive esse aqui que é o de regulagem de ângulo é, deixa o trabalho mais rápido né mais confortável essa base principal diferencial que fez a gente escolher essa máquina a gente trabalha muito com isso daqui ó guia né muita gente vai falar uma régua de pedreiro mas para nós é um guia o que, que acontece é, o principal problema que a gente tinha com a DeWalt vou demonstrar ela não está aqui a outra máquina vou demonstrar nessa aqui o principal problema que a gente tinha a gente resolveu com essa aba aqui ó. vocês podem ver que não é uma chapa simples ela tem uma aba de acabamento, bem larga. Foi o diferencial para a gente adquirir essa marca. Tranquilo? Bom, então dando continuidade aqui, antes da gente terminar aqui de especificar e falar dos, dos diferenciais dela para a outra serra da Maquita é, de mesma potência do que ela e da própria Dewalt, é, eu queria pedir quem... Quem puder nos ajudar, né, deixar o like aí, se puder compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, dá um apoio aí para gente continuar crescendo aí, beleza, pessoal? A gente vai agradecer. Bom, então é, eu vou demonstrar aqui agora na prática a questão do guia de ilumino e depois a gente vai finalizar o vídeo mostrando é, a regulagem de ângulo aqui, que é bem bacana, a luz do LED, né, Mas, e a gente vai finalizar aí, é, a gente não vai ter teste prático dessa máquina. É, a gente vai finalizar só dando uma ligada nela aí Depois mais pra frente Quem tiver dúvida, quiser ver o funcionamento da máquina deixa no comentário que a gente vai respondendo e vai mostrando aqui Beleza? Bom, então é o seguinte A gente utiliza aqui Eu tô com uma prancha aqui, né? Vou aproveitar o gancho aqui Tô com uma prancha aqui E a gente utiliza muito Vocês podem ver, uma borda orgânica, né? Por vezes a gente... Trabalha, deixa as nossas mesas ou balcão desse, desse formato Mas por vezes o cliente quer que a gente dê uma alinhada aqui Então o que a gente faz? Utiliza um perfil desse aqui é, Muita gente me questiona O porquê de não ter uma serra de trilho A serra de trilho não nos atende Devido ao fato da profundidade de corte Uma serra de trilho não tem a mesma profundidade de corte Dessa máquina aqui uma serra de trilha corta menos profundidade, então ela não nos atende, pois a gente trabalha com espessuras de 6 ou até um pouco mais de 6 centímetros nessas madeiras aqui. Então, o mais viável para a gente é trabalhar com esse perfil. Né? Vou demonstrar aqui. Só colocar aqui e está explicando o porquê que essa base nos atende melhor. Normalmente, a gente faz o alinhamento com, alinhamento com o perfil e trabalha com a máquina fazendo esse deslizamento aqui, a gente vai trabalhando com a máquina e vai fazendo esse corte. Por que então que a gente escolheu essa máquina? Por, por essa base que tem essa aba. Vocês podem olhar que ela tem uma aba aqui. As outras máquinas que a gente já possuiu e a outra que a gente possui não tem essa aba. Qualquer pequena diferença que tiver na madeira, que é natural a gente trabalhar com madeira qualquer pequena diferença que tenha, que fique uma fresta a aba da máquina, a base da máquina tinha tendência de entrar por debaixo do guia e a gente já teve alguns problemas com isso então isso aqui veio para resolver o nosso problema esse foi o principal fator que determinou a escolha dessa máquina certinho? pessoal, só lembrando a gente falou de modelo, de um modelo da própria Makita, falou de um modelo da Dewalt. Lembrando que nós estamos falando de serra de 1.800 watts. Beleza? Algumas pessoas vão me perguntar, mas cadê a da Bosch, que é serra top de linha aqui para nós e tal? Beleza, vamos falar um pouquinho da Bosch. A Bosch tem modelo de serra top, excelente ferramenta. Né? Eu nunca possuí, mas conheço quem trabalha com Bosch. Porém, 1.500 watts. É a GKS 150 né? Inclusive é, E tem também o modelo 1800 watts Mas por que, que eu não estou falando desse modelo? O modelo de 1800 watts da Bosch É uma serra de trilho É a GKS 1800 GCS Se eu não me engano Por isso a gente não está colocando ela nesse comparativo Porque a gente não está falando de serra de trilho Beleza? Mas a Bosch também tem Ferramenta nessa potência E tem inclusive um modelo mais potente De 2000 watts Beleza, pessoal? Então a Bosch não está de fora do nosso bate-papo aqui. Excelente ferramenta, mas não tem essa linha aqui de 1800 watts é, sem ser a serra de trigo. Beleza? Então a, diferença, a principal diferença para a sua própria irmã da Maquita, né? para a 5007N, é a base, tá, pessoal? que não é magnésio e é alumínio, certo? Então, portanto, não tem essa aba aqui e também não tem a luz de LED. Outro diferencial são os manípulos, não são emborrachados né? é, nesse mesmo formato. São manípulos mais simples, bem como esses aqui também são mais simples. É, não seria o diferencial para adquirir a serra, mas juntando o todo o conjunto, essa aqui é uma excelente opção. A Dewalt também não possui os manípulos, tem o aperto rápido em todos os manípulos da Dewalt, porém não... não... Não tem emborrachamento nos manípulos E a base da DeWalt também, como eu mencionei, é alumínio e uma chapa mais fina. E também já citei anteriormente o porquê que traz transtorno para a gente. Então vamos lá. Agora, as, as principais características da marca. Emborrachamento nos manípulos né? Uma pegada bem bacana, bem macio. Todos eles. O cabo também muito top. Agora... O bastante especial também é esse manípulo aqui. Além dele ser é, rápido, né a movimentação e o aperto, tem esse outro manípulo aqui. Ele é meio que um manípulo de memória, com os principais ângulos de corte. Vocês podem ver aqui, 22,5, 45 e... 56 graus. Essa máquina passa até ter um pouco de 56 graus. Eu creio que ela aproxima dos 60 graus de inclinação. É, por que desse, desse manípulo aqui? Esse manipulo aqui, ó, vocês podem ver, ele está travado no 22,5. Você pode soltar o manípulo principal aqui e inclinar. Podem ver que ele já bateu lá e travou. Você vem aqui e faz o travamento. 22,5 graus. Ah, eu quero cortar 45 graus. Você vem aqui e muda para 45 graus. Olha só, ele chega lá no limite e bate lá no 45 graus. Ok, pessoal? Ah, beleza, eu quero cortar no limite da serra, nos 56 graus. Muda ele para os 56 graus. E olha só, que show. Segura aqui. Olha só, que enganamento. Como vocês podem ver vou destravar ele aqui, vocês vão ver que ela passa um pouco dos 56 graus, aí volta aqui, no... tá lá, ó, então, eu gostei bastante desse detalhe aí, bom, outra vantagem, eu vou ter que ligar a máquina tomada aqui, tá pessoal, ligar a máquina tomada para tá estar demonstrando. podem ver ela tem um LED de trabalho né para quem vai seguir um risco né vai trabalhar cortando aí não sei se a câmera vai pegar ó Depois eu vou colocar a mão aqui vai dar pra tensão olha só ela tem um LED de iluminação Bem, bem determinante também para a compra da serra. É, vou estar tá demonstrando também o guia aqui, né? que não serve para muita coisa, mas todavia é um acessório da marca. E ele se prende aqui, não tem muita, não tem muita capacidade de corte. Vocês podem ver que ele está no limite. Depois eu vou estar tá medindo aqui para ver a distância daqui até aqui. É, não me agrada muito esse acessório, mas de toda forma acompanha lá. Bom pessoal, então aqui. É o guia paralelo, tá aqui. Ele corta 7 centímetros, tá pessoal? Massa eu consegui tirar umas umas ripas, umas umas peças aí de 7 centímetros aqui. É, então não é grande a capacidade de corte dele, né? De utilidade dele, mas serve. É, bom pessoal, para finalizar Lembrando que qualquer dúvida sobre a máquina é, Pode deixar no comentário aí Que a gente vai estar tá respondendo Mas a gente finalizar, também quer dizer que A gente vai deixar os links, né? Link de, de onde a gente adquiriu E não só de onde a gente adquiriu Mas também do menor preço encontrado hoje no Mercado Livre Ou nos sites aí A gente vai deixar o link disponível lá é, vou deixar o, o link recomendando a loja que eu comprei aqui, tá pessoal? Um atendimento nota mil, né? A Leo Máquinas. É, eu, eu precisando da máquina, eu entrei em contato com o vendedor. O vendedor me atendeu prontamente no domingo, me respondeu, tirou minhas dúvidas. Na segunda-feira, já me enviou a máquina com extrema rapidez e um atendimento bastante exemplar. Pessoal, o que eu achei de desvantagem, mas para mim não compromete muito: é esse chanfro na base. Podem ver aqui, ó. A base dela tem esse recorte. Não é por acaso, né? Esse recorte é, é por questão do travamento desse manipulo aqui. É, acredito eu. Olha só. Eu não sei ao certo se é por isso, mas ela tem esse chanfro aqui. Acredito eu que seja por isso. Apesar de que aqui ele não chega a bater aqui. É, pra quem usa guia desse lado aqui, né? vamos supor que a pessoa utilize o bico desse lado aqui ó, que algumas vezes é necessário na saída do corte pode ser que a máquina tende a virar mas é só essa questão aí para mim o que deixou um pouco a desejar é outro ponto que deixou um pouco a desejar para uma máquina dessa né, uma máquina mais completinha questão da base e tal poderia ter isso daqui ó. O, a saída para um coletor de pó né é, nem a Dewalt tem, nem a outra 57 n não tem também, a da Bosch também não tem. Então, só que eu acho que com a máquina nesse nível, né? É uma máquina um pouquinho mais cara, uma máquina um pouquinho mais completa, cheia de detalhe bacana que a Maquita colocou. Faltou só a saída do coletor de pó, tranquilo pessoal. Mas é, no restante, a máquina é, só tem excelência, né? É muito bem feita Maquita e DeWalt hoje são exemplos de ferramenta, né? Tanto quanto a Bosch aqui pra gente. Então o que levou a gente a escolha dessa máquina foi esses detalhes aí. Tranquilo? Vou funcionar a máquina aqui, a gente não vai fazer nenhum corte, né? Vai ficar por uma outra oportunidade. É só para vocês estarem vendo aí o funcionamento da máquina. para tirar mais, mais duas dúvidas né? é, que podem vir a surgir. A máquina não tem o freio ainda, tá pessoal? É, quase todo mundo sabe, ou ficará sabendo, essa é uma máquina que tem mais de 10 anos de mercado. E ainda não está com a tecnologia do freio, né? que a máquina para mais rápido. É, e também não é ainda a tecnologia brushless, que eu ainda não vi essas máquinas... Confio ainda com essa tecnologia, pelo menos nas marcas mais conhecidas. E sobre o disco que acompanha a máquina, eu não sei. Algumas lojas têm até a opção de escolha e kit né, que acompanha um disco a mais, que no caso vem é o de MDF. Essa máquina traz de fábrica, um disco de 185mm né, de 24 dentes, que é mais apropriado para madeira maciça. Beleza? Disco bem bacana, eu ainda não cortei com ele, mas já adquiri esse disco separadamente, esse mesmo modelo disso. Disco bem bacana, razoavelmente preciso, é... funciona super bem na madeira maciça. Então é isso pessoal, qualquer dúvida em relação às outras máquinas que eu citei no vídeo, a essa máquina aqui, pode deixar no comentário que a gente vai responder. Beleza? Então um grande abraço a todos.